Deus, tudo bem com vocês? Porque eu tô, gente, eu comprei uma mesa de sinuca pra minha mãe, pra Taninha, e vai chegar hoje, eu quero mostrar a reação dela pra vocês, então fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar ela vendo a mesa, enfim, toda a reação dela, porque ela não sabe a é surpresa, e fiquem até o final desse vídeo, antes de começar, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal, e bora! não sei como que a canela vai conseguir colocar o carro dela aqui para dentro. A gente vai ter que colocar mais um pouco para ali, ó. Porque senão não vai ter espaço, não. Atirar esse sofá daqui e colocar ela de assim, entendeu? Para ela poder entrar aqui com o carro, senão não entra. Ó, eu tô jogando bem para lá mesmo. Vou abrir agora. Vou abrir, Mamãe tá aqui se matando pra abrir, <risos> pra abrir o taco, gente. Olha que legal. Veio as bolinhas, veio em taco, veio em giz. Cadê o giz aqui? O giz aqui na minha cara. E vem o triângulo também, porém, ó. O triângulo chegou quebradinho, mas não tem problema. Isso aqui é de menos, a gente manda fazer outro. A gente faz um de ferro mesmo, né? Que isso aqui é de madeira, né, mãe? Acho que... É mais grosso, né? Porque bate na mesa e quebra mesmo. Quebra mesmo, né? Às vezes danificou na hora da... A própria transportadora, às vezes, na hora de fazer... O transporte, às vezes não percebeu que era frágil. tá bem que não foi um taco, né, mãe? Tem! É com a mãozinha, né? É raiz, vai. Você é raiz Você é raiz, nem precisa de triângulo, não. Olhem que mesa linda, gente. Muito bonita, né? Bilhar Esfera arrasou. A gente comprou lá na Bilhar Esfera, tá? Veio por transportadora, porque é a empresa é de Santa Catarina. Mas foi um dos lugares que a gente achou a mesa super em conta. E agora vamos esperar a Taninha chegar pra filmar a reação dela, né, mãe? A gente vai filmar a reação da Taninha quando ela ver essa mesa. Gente, ela queria muito uma mesa de sinuca, ela não sabe. Vamos ver como que, ela... como que vai ser a reação dela. Será que ela vai chorar? Você só vai chorar quando você ganha essa piscina? Oh, meu Deus do céu. Quando, quando eu der a piscina pra mamãe, ela vai chorar, ela falou também. Será que a Taninha vai chorar quando vai ser a mesona? Ai, que mesa lindem. Ai, eu até tremendo, eu tô até trêmula. Ela escolheu a vermelha. Eu sei que ela foi escolher uma verde. É, é, a, é, a, é a convencional, né? É. Mas é isso, agora vamos espelhar. Ando, tirando os negocinhos que tava por cima. Já deixou até as bolinhas Cadê no lá? triângulo. Hã? Cadê o laço? Agora a, a mamãe tem que sentar aqui no meio e colocar um laço na cabeça. Pra falar que faz parte do, do presente. O presente é só a mesa. Né? É só a mesa que é o presente, né? Taninha chegou, gente. Não chora! Ai, mentira, não mentira. chora! Eu vou chorar, não <risos> <risos> <risos> Vem cá! Vem não chora, você vai chorar! Eu falei pra lá você ia chorar? Não! Gente, tá todo mundo esperando você chegar, cara! É, vem cá, vê! A vem. menina na rua me falou! O quê? Ah, Laís, eu me veio e falei, só cara, você tá esperando! Tá me esperando pra quê? Ah. Chegou assim, coisa linda. Né? E aí? Ah, é lindo demais, né? Só tem que agradecer, né? Meu Deus, isso. Na casa dela. O carro dela tá ali. Tá não. Tá não? Nossa, e aí você tava tá esperando de chegar? É, tu não chora. Que lindo, hum, hein? Do jeito que você queria, né? É vermelho, de gavetinho de jogar uma partida. <risos> é. Vou ficar com a mesa. <risos> Do jeito que você queria, ó. Caralho. <risos> Rapaz. Joga uma bolinha aí, você não queria ouvir a bola cair? Isso é uma mesa. Joga aqui. O cara tá tudo. Não, ali. joga só uma bola aqui só pra ouvir o barulhinho nessa vontade que você tinha. Esse eu tô hoje. De... de ouvir o barulhinho? Sim. É, Fecha a gaveta. Tá fechada? Tá. Da tá hora, né? É a casa novinha, fora. E aí? O que, que você tem a dizer? É. Por isso que eu fiquei presa dentro de casa duas semanas. E você queria saber o motivo, lembra? Eu mesmo. É linda, né? É, obrigado. Tem, não tem nem palavra pra agradecer, né? Sei lá. Agora chega. Não, continua falando. Não vai chorar, não. não. Não. Você tá chorando. Eu choro por tudo. Fala alguma coisa pra ela. Ela te esperou até agora há pouco, não aguentou pra você ir embora gravar? Ah, tô feliz, né? Mas depois eu falo pessoalmente. Não é melhor? Com certeza. Ah. É acabei que... de avisar que você chegou. Coloca o... Para. Bonita demais. O portão tá fora da tomada. Eu tirei da tomada pra você não entrar rápido. Amiga, meu e não dá tempo tá de eu gravar. Seu controle não tá funcionando porque eu desliguei. Nossa. Vamos jogar? Era o que você queria? Claro. Muito linda. Igualzinho da foto, né? Uhum. Sabe quem mandou, né? Agora eu vou ficar um nojo. Olha o nome aí, acho que quem mandou. Vê lá de Santa Catarina. Obrigada obrigado. também. Muito obrigada. ela Lázaro comprou eu... lá. Eu. Ah, eu tô muito feliz. <risos> Só isso. Desenvolvimento da Solano! Ai, ela super se emocionou, né? Eu vivo para isso, eu vivo para fazer elas felizes. Espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, tá? Um beijo.